Fala galera, beleza? Eu sou o Turicas e hoje eu tô aqui pra falar sobre o Zen do Python. O Zen do Python é um poema que reúne o um conjunto de valores que são usados como referência durante o desenvolvimento da linguagem. Então se você internaliza os valores do Zen, você vai entender melhor como é que as coisas funcionam e com certeza vai ser um desenvolvedor Python melhor. Ele foi escrito pelo Tim Peters em 1999 e tem uma PEP, que é a PEP20, que tem todos os detalhes, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ah, e se você não sabe o que é uma PEP, fica tranquilo, acompanha o canal que em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso, beleza? Se você tem o Python instalado no seu sistema, então o Zen já tá aí. Ele é um easter egg. Easter egg é tipo uma piada interna. E o Python tem vários. Dá uma lida na Wikipedia para saber mais. Agora vamos pro computador para eu te mostrar como é que você lê o Zen do Python. Eu vou rodar então o interpretador Python. E eu vou importar o módulo This. Pronto. Aqui então eu já tenho o Zen do Python. Eu vou ler na versão traduzida e depois eu vou dar alguns exemplos das linhas que eu acho mais importantes. Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito. Simples é melhor que complexo. Complexo é melhor que complicado. Plano é melhor que aninhado. Esparso é melhor que denso. Legibilidade conta. Casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar as regras. Embora a praticidade vença a pureza. Erros nunca devem passar silenciosamente. A menos que sejam explicitamente silenciados. Em face de ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar. Deve existir uma, e preferencialmente só uma, maneira óbvia de fazer isso. Embora essa maneira possa não ser óbvia à primeira vista, a não ser que você seja holandês. Agora é melhor que nunca. Embora nunca, às vezes é melhor do que right now. Se a implementação é difícil de explicar, isso é uma má ideia. Se a implementação é fácil de explicar, isso pode ser uma boa ideia. Namespaces são uma ideia do caralho, vamos usar mais deles. Então agora eu vou comentar as linhas que eu acho mais importantes. Beautiful is better than ugly. Isso aqui eu acho que tem a ver com a sintaxe do Python ser clara e simples. É muito bonito você ler um código Python. Explicit is better than implicit. Isso tem a ver com o Python tentar ter uma transparência, nada é escondido. Por exemplo, você usa self, né? como quando você está criando uma classe. E aqui já fica uma dica. Não use from biblioteca import asterisco. Por exemplo, from rows import asterisco. Isso é muito ruim. Por quê? Porque não está explícito o que, que eu estou pegando aqui. Se o cara mudar essa biblioteca e colocar mais coisas lá dentro, eu não vou saber no meu código no futuro o que, que esse cara vai ter importado. Então o ideal nesse caso é ser explícito. Se eu quero, por exemplo, usar a classe table, from rows import table. E pronto. Simples better than complex. Já dizia Leonardo da Vinci, né? Simplicidade é a maior sofisticação. Isso eu acho que tem a ver com o data model do Python. Se você não sabe o que é o data model, fica ligado que em breve a gente vai ter um vídeo também sobre isso. E vou dar um exemplo aqui. Se eu quero contar, por exemplo, até 5, eu não preciso ficar incrementando uma variável. Eu posso simplesmente criar um for contador in range 5, e daí eu posso imprimir esse meu contador. Então é simples. O código é simples de ler, é simples de fazer. Óbvio que você tem que entender como o Python funciona para ter mais simplicidade no seu código. Isso tem a ver com data model, mas isso fica para outro vídeo. Readability counts. Legibilidade conta. Então, por exemplo, em vez de eu criar uma variável x igual a 29, eu poderia criar idade igual a 29. Fica muito mais explícito. Eu estou dizendo aqui exatamente o que é esse valor 29. É a idade de alguém. Outra coisa legal também com relação à legibilidade, são os blocos de código, que são delimitados por indentação. Então, digamos que eu queira criar uma verificação para saber se o cara é adulto. if idade maior que 18, então print adulto. Percebe só, só de olhar para esse código, o print está mais à direita, então você sabe que ele está dentro desse if idade maior que 18. Para melhorar a legibilidade do seu código Python, eu sugiro que você aprenda mais sobre a PEP8, que também está linkada aqui. Em breve, eu vou fazer um vídeo só sobre ela, beleza? Vamos voltar para o Zen. Special cases aren't special enough to break the rules. Isso, na minha visão, tem a ver com a consistência do Python. Errors should never pass silently. Isso tem a ver com o tratamento de exceções no Python. Então, por exemplo, se eu tento dividir 1 um por 0, ele vai lançar uma exceção. Então nenhum erro deve ser passado silenciosamente. Se isso é um erro, você tem que tratar essa exceção. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. Então aqui, um exemplo é o por exemplo, se eu quero somar um número inteiro com uma string, ele também vai levantar uma exceção. O Python não sabe, por exemplo, se eu quero como resposta, nesse caso, um número, que seria o 40, né, um número inteiro, que nesse caso seria 42, ou uma string, que seria, por exemplo, 402. Como ele não sabe, ele lança uma exceção. Então, não tem ambiguidade. Namespace são uma ideia do caralho, concordo, acho que ajuda pra caramba no isolamento, na legibilidade do código, e a gente deveria usar mais deles. E aí, curtiu? Se você quer saber mais sobre o Zen do Python com exemplos práticos, eu sugiro dar uma olhada nos slides da palestra do Doug Hellman, chamada An Introduction to the Zen of Python. Tá linkado aqui. O Doug é o cara lá do Python Module of the Week. E eu recomendo, inclusive, o site dele. Ah, e agora um recado pra galera que vai na Python Brasil de Florianópolis. Me procura lá, porque eu quero gravar depoimentos de quem tá indo pela primeira vez na Python Brasil e também de quem já foi e tá retornando, beleza? Vai ser muito legal ter esse material aqui no canal. E se você quer ter acesso a conteúdo de qualidade sobre Python, Python, se inscreve no canal. Se você curtiu esse vídeo, já dá o seu joinha e compartilha com seus amigos, beleza? Valeu!